Continuamos o nosso concerto com uma obra intitulada Três Poemas de uma Pessoa, que na realidade não foi conseguida como uma obra. O compositor Tiago de Riça compôs estes três poemas em álbunas diferentes e acabaram por se conjugar numa, num conjunto perfeito de três poemas que se complementam mutuamente. Uh, os dois primeiros, Dorme que a vida é nada e Entre o um som de sonho, têm uma perspectiva onírica, um pouco surreal é que nos deixa um pouco na dúvida sobre qual é o objeto efetivo do poema. E quando chegamos ao terceiro poema, o muito conhecido minda acho que conseguimos visualizar e compreender toda esta progressão dos três poemas no contexto do... da loucura da guerra, do horror que se perde das vidas jovens que são perdidas em todo o mundo, em toda a história, por uma coisa tão fútil.